Tá coçando. Olá, manos e de todo o país. Meu nome é Rui e hoje aqui eu trouxe um convidado muito especial. Sabe que alega a minha vida. E eu não vejo ele faz muito, tem tempo, muito, tem tempo, tem muito tempo. muito tempo com não vejo ele desde hoje de manhã. Quem é você? Oi, pra é você que não me conhece? Né? Mentira! Não, não Mateus, Sem vida? Pelos entes, esse aqui é o meu irmão. Eu gosto de coisa. É querido essa. irmão. Não, não. Os viramos aqui fazendo. Não falou direito, cara. Uma coisa muito legal. Desafio, uma tag, uma fan tag. Né? Um desafio um, aí. É. Um challenge. É.. Qual o challenge que vamos fazer mesmo? Uma leitura labial. Leitura labial. E challenge muito popular aí nas redes sociais do YouTube, muitos youtubers fazendo. E a gente vai repetir porque são dois macacos de imitação. É. Também é tudo pra fazer. Isso aí. Então vamos começar. Jó. Quinto. Gheeeee! É muito alta, né? Tá alta? Facebook. Facebook! <risos> está na que estão escutando alguma coisa? Estão escutando alguma coisa? O João roubou Pedro na casa do. Não pera! O João. O, o Pedro roubou pão na casa do João. Roubou pão na casa do João? O Pedro roubou pão na casa do João. O Pedro roubou pão na casa do João! Aê, acertou! Ventilador <risos> não fecha. Você fez cara. arroz? Ventilador não refresca nada. Ventilador? Ventilador não refresca nada. Ventilador? Não refresca nada. Não ventila? Não refresca nada. Não vai ventilar? Não refresca nada. Não ventila? <risos> Perdeu. <risos> A energia acabou ontem. Aquele? A energia acabou ontem. Por Policórnio? A energia acabou ontem. Você tem alergia hemorroida? A energia acabou ontem. A energia acabou ontem. A energia acabou A energia, ontem. Acabou. A energia acabou ontem. Unicórnio. <risos> Unicórnio. Cinco, já. Faltam cinco. Tá. Cinco, vai, volta com cinco. Percy Jackson e o mar de monstros. O mesmo? Percy Jackson e o mar de monstros. Duas palavras? Não, não, eu tô contando. Percy Jackson e o mar de monstros. Percy Jackson e o mar de monstros. Precisa. Jackson e o mar de monstros. Não. Percy Jackson. E o mar de monstros. Ah, oh, fala... De... Oh. Per... <risos> Percy Jackson e o mar de monstros. Precisa? <risos> Acabou. Ah, oh, por que cinco ali? Calma, eu vou te explicar. Quando terminar eu te explico o que, que aconteceu. Meu All Star está sujo. Oh, não precisa <risos> falar de sonar. Ao oh, estar... Reage! Ao oh, estar... Facebook! Meu pegou, meu pegou. Meu... Ao estar... Ao estar... Está... Oh, está. está. <risos> meu... Teu... Meu... Tá, não. no mesmo. Oh, Ao estar... Ao oh, estar... Está... Está... Sujo. Sujo? Aêêêê! A bateria... A bateria... A madeira... É a vagabunda. A erva da montanha? Marca! <risos> a bateria... A bateria... É vagabunda. É suja? É vagabunda. É vagabunda? aí É... A tua? A tua... Cara... Caixa! <risos> é espinhuda... Bunda? <risos> A tua, a minha, cara. A, a tua, a minha, cara, cara, espinhuda. É, é, é, é espinhuda. É peluda? É espinhuda. É espinhuda. Aê, moleque! Começa. Eu. Eu. Tinha. Eu tinha. Eu tinha. Unicórnios. Unicórnios. Um biscoito. <risos> Unicórnios! Unicórnios! unicórnio. Isso. <risos> Meu Deus. Tá falando muito alto, cara. O quê? Tá falando muito alto. Pra próxima. Não, você está falando muito alto. É em um ninho? Eu acho que eu tenho. Não. Justicula pra... É em um ninho? É em, um é em um ninho. ninho né? <risos> Fala o que tem o ninho. Em um de mafagafos. Os mafagafos são previsíveis. Ah, tem, bota lá! Não é previsível. Em tem ninho de mafagafos. Os mafagafos. De mafagafos. Tem mafagafos. De mafagafos. Sem mafagafos. De mafagafos. Sem mafagafos. De mafagafos. Tem mafagafos. De mafagafos. Tem mafagafos. De mafagafos. Okay. Vamos Pode fazer. marcar, eu errei aí, vai. Eu... Eu... Gosto... Gosto... De... De... de churros. Tu... <risos> churros. Eu gosto de... Churros. Eu gosto de... Churros. churros. Pra mim é jogo, o que que é? Churros. jogo <risos> Continua sendo jogo. Churros. Continua sendo o jogo. Eu, Eu gosto, gosto de, de, de churros. Arroz. Que arroz? Seijão. Churros. É uma comida? Sim. É uma comida? Churros. Churros. churros. Isso. Ah! Eu, Eu fiquei pensando. <risos> fiquei pensando. Eu fiquei. Fico. Fiquei. Ficar. Fiquei. É o verbo conjugado, né? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei aqui, ficar aqui, ó, fiquei <risos> Alguma coisa do ficar? Sim É Eu fico, não Fiquei Eu ficar Fiquei Ficaria Fiquei Ficarei Fiquei Eu não lembro dos outros tempos do verbo Eu fiquei Ficarei, ficaria Fiquei Fiquei Isso! Ah! Ah, eu fiquei... Eu fiquei... Pensando, pensando... Pensando... Eu fiquei o quê? que que eu fiquei? Pensando... Eu fiquei... Pensando... Pensando... Pensando... pensando. Eu fiquei pensando... Em alguém... Em alguém... Ah tu tá escutando... <risos> lá. Eu... Eu... Fiz... fiz fugir... fiz fiquei fiz fingir fiz Arrotei fiz articula com as palavras fiz vi fiz fiz isso eu fiz eu fiz pentakill pastel pentakill macarrão <risos> pentakill passatempo pentakill são quatro sílabas não são eu fiz Penta aqui. Não contando o é. é que eu fiz, seu idiota! A terceira palavra são quatro sílabas. Não sei. <risos> o carro é verdade de pensar. Eu vi. Cadê? sim. Oi. Oi. Pra você. Hã? Pra você. Pra você que Oi. não me conhece. Não me conhece. Eu me conheço. Eu? Eu conheço. O que me eu, conhece? Que? <risos> Oi. Oi. Você pra você. Que não. Que não me conhece. Me conhece? Eu? Eu sou. Sou Goku. Coco. <risos> Goku. Goku. Goku. <risos> Seis. duas. quatro duas... Quatro. Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam quatro. É verdade. Só um pé? É que você É burro! É burro! Vai <risos> tá que burro! Eu... eu Estou... Sou... É um nome próprio ou é um adjetivo? Acho que é um adjetivo. você não sabe o que é um adjetivo. <risos> <risos> eu, estou... eu não lembro. Eu não lembro. Aqui a cabeça caixada não funciona. Uma qualidade, ser eu algo. estou, Eu estou... Eu, eu estou... É um adjetivo... Eu não sei como é que funciona, eu não sei ler no português não, cara. Adjetivo é uma qualidade. Tipo, eu sou burro, o não, não é, adjetivo, é burro. Não é uma é, é qualidade. É um nome próprio? Que não. Helicopterinho. <risos> estou. João. Estou, já passou as contas aqui. Pintou. tá certo lá galerinha não vai ver a situação não eu eu sou estou sou com sou eu sou isso eu sou eu sou bundão bundão bundão isso Vai o pronto velozes você velozes você tá certo velozes hoje velo Velozes, Velozes e furiosos. E furiosos e furiosos e furiosos. Eu tô escutando sua bosta. Tô... Não, não, eu tô escutando, escuta só. Velozes, Velozes e, furiosos e furiosos. Vai passar. Desafio então. Vai passar. Vai matar. Vai passar. Vai passar. Vai Vai certo. Vai passar. Vai matar. Passar. Vai bater. Passar. Vai passar. Passar. Vai passar? É em abril. No cinema? É em abril. É em agosto? É em abril. É em abril. Abril. Isso. Ah! Hã? Você. Você é? Você? Você é. Você é, é, é homossexual. Você é, tá certo? Você é homossexual. Tem complexo? Homossexual. <risos> Qual a primeira letra? Homo. Nem isso, chupa. <risos> homossexual. Por que chamamos assim? Homossexual. Like a boss. Opa. O que, que homossexual tem a ver com like a boss? Homossexual. Eu sou... Você Homose... é... Você é... Você é... Homossexual. Homo... Oh. <risos> Homossexual. Termina com a aula. Homossexual. Tá me chamando de vida, <risos> Você não acertou. Pessoal, meu irmão ganhou, foi 7 a 5 né? eu Acertei 5, 5, 5, 5, 5. 5. 5. 5. acertei 7 Do total de 10 pra cada um Algumas que eu acertei foi via pausa na música Eu sou ladrão pra caralho É, é. Ladrão. é. Ladrão. Ladrão. Ladrão. ladrão, ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Isso aí pessoal Pessoal esse foi a primeira tag do canal, sabe? Eu queria que tivesse mais gente aqui pra participar, porque vai ser tags mais divertidas. É, queria agradecer aqui, ao meu irmão, tá é, meu, com por é, é, é, é. participar da tag comigo, tanta animação, tanto emocionado, porque ele não costuma fazer esse tipo de coisa, nem dentro linda comigo, gente. Ah, não Tem mais o que fazer. Eu quero ver o alzinho da manhã. Se é viado. Se Ele joga logo lá. É um monte de Faz uma declaração pra ele. Esther é meu amor. Não, faz uma declaração, Sté, Sté, Sté bom, não, faz é uma declaração pro Vitor. Amor, eu te amo, Esther. Eu te amo. Salve não, de Vitor. Esther, ele tem uma vida dupla. Mentira, mentira. É você de dia e o Victor de noite. Eu não encontrei de noite? Então, pessoal, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal, não sei, sei. onde é que mais é mais que você é, aqui embaixo. Eu acho que aqui embaixo, é embaixo. Se inscreve no canal, compartilha, favorita, posta no Face, posta no não sei o que. Clica aqui para ir pro canal do meu irmão. É eu não tenho canal. Como é o meu canal, canal do seu, da sua amiga. aí ah, faz isso. Um bigão, só ah, é só amiga, na sua Ah, eu coloco na tua cara. Sim! Ah, então, é, tá. Clica aqui para ir pro canal Stocket da minha amiga de São Paulo, paulista, né? Melissa de Melo, Canal Stocket, ela também é faz vlogs, palhaçadas do de... tipo. Vai acabar o vídeo. Está acabando o vídeo. Então, mas, pessoal. Falou, valeu!